Bom pessoal trago um vídeo a pedido de vários alunos inscritos vou mostrar nesse vídeo qual que é o conteúdo o cronograma do curso de manutenção e conserto de notebook o curso ele é online foi produzido por três professores eu André Cispe, o Daniel e a Ademilson que são meus parceiros neste projeto Assim que você compra o curso, você vai receber um link de acesso e no seu e-mail vai ter lá o seu login e senha para você cair na plataforma. Vamos lá? Após colocar os dados, clique em Login. Você vai cair na tela de boas-vindas, onde vai ter todos os detalhes é, referentes ao curso. Para dar início ao curso, clicamos aqui em Treinamentos. O curso de notebook ele é composto por seis módulos e tem uma carga horária total de 26 horas. Aqui nós temos o um módulo 1, um, onde você vai aprender toda a parte eletrônica da placa de notebook. Então nós temos aqui a introdução, suporte do curso, ferramentas, grandezas elétricas, corrente contínua, corrente alternada, queda de tensão no circuito, três aulas sobre resistores notação científica, três aulas sobre capacitores, uma aula sobre indutor, duas aulas sobre diodos comum, duas aulas sobre diodo zener, a lei de Ohm e o fim do módulo 1. Então aqui você tem quatro horas de conteúdo relacionado à eletrônica voltado para a placa de notebook. Vamos para o módulo 2. O módulo 2 você vai ter mais quatro horas relacionado também à parte de eletrônica e componentes para a placa de notebook, e aqui nós vamos dar início a diagrama em blocos, a sequência de power. Já vamos ver também a parte de leitura e interpretação dos esquemas elétricos. Então, nós temos aqui a parte de transistor bipolar, duas aulas sobre o transistor MOSFET, os conversores DC-DC step down, diagrama em bloco, sequência de power, circuito de entrada, conversor DC-DC de 3 e 5, conversores DC-DC-PCH, regulador de tensão linear. Do LDO 1.8 e fim do módulo 2. São mais 4 horas relacionadas à eletrônica, diagrama em blocos e esquemas elétricos, tudo voltado para notebook, ok pessoal? Vamos agora para o módulo 3. O módulo 3, você vai ter aqui a parte de conversores DC-DC de memória e já começa a parte de concertos ao vivo. Concerto de notebook com BIOS corrompida, conserto de notebook Samsung que não liga é... conserto notebook que não liga Gabuster, conserto notebook desk dupe e não dá vídeo conserto notebook positivo NIC é, mostramos também alguns notebooks que não deram conserto nem tudo que você pega você vai conseguir consertar isso faz parte da profissão então são mais quatro horas de aula onde nós vamos mostrar aí toda a análise a ser feita em notebooks que ligam notebook que não liga vamos lá para o próximo módulo que é o módulo 4 o módulo 4, você vai ter aulas aí sobre troca de Super IO, troca de, de Jack, conserto do Samsung RV415 que não liga, flat em curto, notebook CCE não liga, notebook HP né, G42, são três aulas aqui, análise completa desse notebook, são mais 4 horas de aula. Então módulo 3 e módulo 4 são aulas mais detalhadas, é feita uma análise completa, né, são menos aulas, mais com um conteúdo mais detalhado, conteúdo mais rico. E o módulo 5: você tem o um brinde, né, que ao comprar o curso de notebook, você vai receber de brinde aulas de osciloscópio, gestão de assistência técnica e de marketing. Então, começa a parte de osciloscópio, as formas de onda, depois funções do osciloscópio, formas de ondas do conversor e dc né? que é tudo ministrado pelo professor Ademilson mestre em eletrônica e depois vem as aulas de gestão de assistência técnica você vai aprender como abrir sua assistência, como gerenciar as aulas ministradas pelo professor Daniel da King Tech ele vai falar sobre os tipos de negócio, o meio, organização interna, sequência de investimento cálculo do custo, fornecedores e aí vem a parte do curso de marketing ministrado por mim, André Cisp: marketing, ponto comercial, marketing orgânico versus pago, marketing online marketing offline e aí nós vamos falar sobre o suporte, O suporte é dado ao final do curso pelo aplicativo Telegram durante três meses. O certificado é emitido ao final do curso e acaba o módulo 5. E você adquirindo esse novo curso de notebook, você leva de brinde a minha versão 1.0, que foi o primeiro curso que eu fiz. Tem muita coisa legal nesse curso também. E esse curso ele tem 36 aulas com 4 horas de conteúdo. Então você vai comprar o curso de notebook, você vai ter vários brindes, você vai receber aí é, um módulo por semana para estudar. São aí, acho que totalizam umas, vamos colocar 25 horas de conteúdo. Quanto que você vai pagar por tudo isso? 297 reais. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você clicar e adquirir esse curso é mais um conhecimento que você vai ter e fazendo um conserto aí de dois notebooks você já paga o curso dependendo do conserto muitas vezes um conserto você já paga o curso então é um investimento com retorno garantido Por que, que eu falo retorno garantido tudo que nós vamos ensinar vai possibilitar você fazer o conserto de notebook então consertou dois, três notebooks já teve o seu retorno garantido e já vai estar ganhando dinheiro na área Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vou deixar o link na descrição do vídeo para você já comprar o curso e outro link para você receber algumas aulas gratuitas. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.